Bom dia a todos, estamos aqui para mais um evento da Green Week da Le Roy Merlin, uma iniciativa que decorre até ao próximo dia 29 de novembro e que tem como objetivo ajudar-nos a refletir no nosso papel, no papel de cada um de nós em prol do planeta. Hoje reunimos aqui para falar sobre economia circular e temos connosco quatro convidados, Vasco Sousa, empreendedor cívico através da ativação da futura Associação de Cidadãos da Praia da Granja e pai, também, na Associação de Pais do Colégio Claré. É empreendedor empresarial nos, na Aliados Consulting, da qual é fundador, e no grupo One Experience SGPS. É professor no Programa de Gestão Sustentável da Porto Business School e colabora com a fur Initiative da Ellen MacArthur Foundation e com a SONAI MC no projeto Transformate. Ao meu lado, André Facote, é licenciado em Gestão Empresarial pela Universidade Autónoma de Lisboa e é empresário desde os 24 anos, tem um papel ativo na área de impacto social e ambiental através, através da Sequizo, uma empresa que fundou em 2019 e atualmente é bicorp pendente que transforma plástico recolhido por pescadores junto à costa portuguesa em têxtil dando origem a ténis e malas personalizadas e feitas à mão. Luísa Amado, do meu outro lado, acredita que é preciso e que é possível mudar e que as empresas são a grande força da mudança. Foi responsável pelo apoio à criação de negócios sociais na Fundação EDP, tem mais de 20 anos de experiência de gestão e consultoria em startups de variadas áreas, incluindo como administrador de uma empresa do PSI 20 é apaixonado por sustentabilidade, na sua versão mais abrangente, e já lá vamos para, para explicar isto pela enésima vez, tem especial gosto pelo design, pela inovação e pelo impacto. E, por fim, mas não em último, Tiago Matos, do meu outro lado, a Soriano, vive em Lisboa, é formado em Engenharia do Ambiente, trabalha como consultora em estudos de impacto ambiental, despertou para as questões do ambiente na adolescência, à altura em que descobriu o escutismo, é ativista pela Justiça Climática e criador de conteúdos sobre sustentabilidade e impacto social. Cria consciência coletiva para as questões feministas e transição justa através do projeto digital Green Tribe que lançou em 2020. Hoje aquilo que nós pretendemos é explicar de forma muito simples como é que cada um de nós pode ajudar nisto da economia circular. Quais são os custos que isto tem para as empresas, para nós. Quais são as mudanças que temos que fazer, quais as atitudes que temos que tomar e qual é o papel também das empresas Nesta, nesta transição e portanto eu vou-me calar vou só dizer também que temos aqui connosco ao vivo Carlos Martins a fazer um live sketch que no final vai no fundo resumir aquilo que vão ser as principais ideias que este nosso painel de oradores vai partilhar connosco e agora vamos ouvir quem mais sabe e eu vou começar bom não sei, eu vou começar por quem quiser começar que era a nossa combinação, estamos a mesa redonda e não, e não temos uma ordem um, particular e, pegando, se calhar, tendo como gancho aqui a apresentação sobre sustentabilidade de uma forma transversal, que às vezes continua a ser difícil, se calhar vamos começar por explicar o que é isto da economia circular, não é? Porque se fala muito e, inevitavelmente, lembramos daquela circularidade que aparece sempre nos cachorros de lixo, não é? Se nós perguntarmos às crianças, elas vão dizer. Mas, uh, o que é isto da economia circular? A quem é que eu pergunto... Eu posso avançar. Eu, eu confesso que tenho, tenho, às vezes, uma reação um bocadinho epidérmica ao, à quantidade de nomes que nós damos à economia. É circular, é azul, é verde. E eu digo sempre, coitada da economia, estão sempre a chamar nomes. É ela a economia. É a economia e nós precisamos dela e temos que viver com ela e ela tem que ser boa para nós. E, e o circular, e, porque tem outra coisa muito na minha cabeça e estava quando vinha para cá hoje, a pensar, que é que nós temos muita tendência para fazer caixinhas e, portanto, ajuda-nos isso, não é? A nossa cabeça funciona um bocadinho como caixinhas e, portanto, precisamos de chamar o circular para chamar a atenção de, de, de, uma, de uma vertente que, uhum. para a qual queremos olhar. Mas, se calhar, neste caso, estas caixinhas que são a razão que nos faz pensar desta maneira e de estarmos agora preocupados com a sustentabilidade e com a circularidade. Porque, na verdade, se nós pensarmos, o nosso planeta é mais ou menos redondo, temos os nossos filhos a aprender o ciclo da água, o ciclo do carbono, ciclo... portanto, no nosso planeta as coisas são cíclicas. Nós é que às vezes nos esquecemos disso e com as nossas caixinhas cortamos esse ciclo. E isso dificulta depois, isso depois também dificulta a apreensão dos, dos conceitos, não é? A apreensão dos conceitos e dificulta-nos a vida em termos de gerações futuras, de estarmos a disruptar ciclos que pensamos que, ou não pensamos na altura, mas que depois vimos a verificar que tem uma dimensão completamente diferente daquela que nós pensamos. E, portanto, o que eu, e a sustentabilidade, quando eu digo no seu sentido mais lato, quando falou aí na minha apresentação, é esta ideia de que o importante é eu conseguir sair fora da caixa e olhar para as coisas como um todo. Porque eu pensar, ah, não tem mal nenhum, eu posso ir buscar as coisas mais baratas do mundo uh, à China, mas só ver um problema social na China, eu não tenho nada a ver com isso é uma visão um bocadinho esquizofrénica, não, é? não, não faz muito sentido, porque a distância acaba por ser a mesma. E nós temos tido ao longo dos tempos, nos últimos, principalmente para aí nos últimos 50, a 100 anos, esta tendência de focar muito no curto prazo uhum. e no curto prazo e na curta distância geográfica, às vezes para algumas coisas, para outras não, apesar de dizermos que a aldeia é global, portanto é-se uma aldeia global muito enviosada. Só para o que nos dá jeito. Só é. para o que nos dar jeito, não é? E, e, e portanto. Às vezes também continuamos a esquecer coisas. Eu, eu esta semana cruzei-me com uma história muito engraçada, não sei se também apanharam de, de, um, de, um, de uma caixa no supermercado, que uma senhora velhinha pediu um saco de plástico e o que estava na caixa ficava muito indignado porque a senhora velhinha estava a pedir o saco de plástico. E a senhora velhinha, a, história, a senhora velhinha, a seguir dizia, estás indignada de estar a pedir o saco de plástico? Tu que consomes como a minha geração nunca consumiu, que tens fraldas descartáveis, que vais de carro para todo o lado, que não, que não entregas o vasilhame, que, e, portanto, muitas das coisas que nós queremos fazer circular já fazíamos antes, claro. mas fomos-nos esquecendo delas, não, não voltámos a não ter esta visão global de perceber uhum. onde é que estamos a ir. E, e o circular, acho que tem a ver com isto, não é? Como é que nós conseguimos manter este nosso planeta circular, a continuar a girar circularmente com todos estes ciclos que nós estudamos, sem os causarmos um, um impacto neles disruptivo. E nós, muitas vezes, não medimos o impacto daquilo que fazemos. Eu entrei a brincar um bocadinho há um bocado com o Vasco, de, de o que é que era sustentável ou não, mudámos uhum. aqui, porque, e, e, e, mas porque ele tinha vindo do Porto, mas eu também, ao vir para aqui, a minha decisão tem um impacto, inclusive é naquilo que eu deixei de fazer e porque é que vim para aqui. E muitas vezes, nas decisões que tomamos, quer no nosso dia-a-dia, -dia, quer as empresas, e essas, como são uma, têm uma, um arcabouço maior, acabam por impactar ainda mais, não avaliamos bem este impacto. Uhum. E eu gosto muito de fugir da sustentabilidade para o impacto por causa disso. Se calhar porque, como sou de formação científica, gosto de coisas objetivas e o impacto é uma coisa que a gente consegue medir e perceber o que é que está a acontecer. E, exato, e perceber qual é efetivamente o impacto, o impacto do que nós fazemos, qual é a consequência. A consequência no fundo, é e é isso, na né? economia circular, quando nós impactamos o, a circularidade da coisa, começamos a perceber que corre mal. E se calhar é por aí que devemos começar agora a perceber como é que podemos nós e as empresas mudar essa, vou, esse impacto. Eu vou passar aqui para as empresas, só para, só para mudar o lado também, que é para isto ficar uh, equilibrado. Porque é uma, das, é uma das grandes questões, se calhar, vai ser do século que para já é da década, que é conseguir fazer as empresas entenderem que a questão da circularidade, do impacto e da sustentabilidade é, efetivamente, onde está o dinheiro agora. E durante anos não é nós vivemos com este desenvolvimento, deste consumo de desenfreado e de curto prazo. E, portanto, é preciso mudar esse chip das empresas, não é? Explicar que efetivamente, se nós não aguentarmos, no limite, o planeta, não vai haver quem consuma, não é? Um, é possível ter uma empresa sustentável e que pensa no impacto das suas coisas, verdade? é verdade? É, é possível, mas... E que ainda faz dinheiro? No faz, final. sim, sim. Não, é, não, é possível, mas, é possível, mas tem, tem os seus desafios, se calhar, é, mais desafios do que uma empresa de vida tradicional. Uhum. Por exemplo? Porque temos que mostrar temos que dar provas. A walk -a -talk. Uh, é o walkie-talk. Temos que dar provas, não é um, não é um, um mercado tradicional um, e temos que mostrar que é possível fazer algo diferente do que o mercado está a fazer. Eu acho que um, o, desafio, o desafio passa muito por aí. Agora, quanto ao dinheiro, não sei se o dinheiro está todo está virado agora. Eu acho que está porque é uma questão de legado. Eu acho que até há poucos anos as pessoas não estavam muito interessadas ou não estavam muito uh, focadas no impacto, no, no legado que podem deixar, e uh, eu acho que um, a nossa nós que estamos cá a viver neste neste momento no planeta, uh, as nossas gerações podem ser um, conhecidas de duas formas, a que lixou isto tudo, ou a que, um, ou a que recuperou uh, uhum. o planeta, ou, ou, ou, ou o que deixou o planeta melhor, portanto, as pessoas têm que decidir em qual do, das, do, dos dois legados quer, quer ficar. E um, eu acho que, que esse quiso começou muito nesse... O nosso pilar é mesmo esse, é deixar um legado melhor para as próximas gerações. No fundo, se calhar, antes também não se pensava tanto uh, no impacto... Estava-me a lembrar, esta história da velhinha, que é, que é deliciosa, não é? E, de facto, nós, aquilo que nós estamos a pedir uh, hoje, em coisas muito pequeninas, e já lá uhum. vamos, aquilo que é o papel, o nosso papel com os cidadãos, é fazer coisas que os nossos avós faziam, não é? é levar as caixinhas para o supermercado para trazer o peixe, uhum. é levar os sacos de pano para ir Sim. buscar o pão. Não é nada disruptivo e, e nada que ninguém tivesse inventado. o é comprar a granel. Eu comprar a granel, eu consumir só aquilo, uhum. comprar só aquilo que se consome, enfim. Um, e, e parece que questão da falta de, de coisas altamente disruptivas. Eu agora vou buscar o pão. Não, está bem. Minha avó tem sacos de pão, Sim. Não é? deve sacos de pão um, Mas aqui eu acho que a questão é como é que as pessoas percepcionam isso, não é? Porque isto tem um custo, tem um custo em, uh, neste pensamento, é que se nós vimos do porto como, vimos de avião, vimos de comboio, uhum. vimos até talvez seja assistido, um, de bicicleta, um, isto tem um custo na nossa, pode não ser um custo material, para já ainda é, e depois já lá vamos também porque é preciso explicar às pessoas porque é que estas coisas uhum. também são mais dispendiosas no curto Sim, prazo. Sim, tem, tem outro Embora venham caras uh, Sim. no longo. Um, mas tem um custo da qualidade de vida que nós nos habituámos, não é? Há aqui um facilitismo. Um, e, portanto, também como é que se explica isso às pessoas? Num pós-Covid, e, e pegando aqui num estudo da, da Mintel, a sustentabilidade e a circularidade que está inserida aparece como um critério de consumo, de opção de consumo, superior à conveniência. Naturalmente que eu, eu vim do Porto, vim de comboio, mas tive que fazer uh, duas, duas alterações, porque vim da Granja, do sítio onde eu vivo, eu vivo em frente à estação, e portanto depois tive que mudar em Aveiro para seguir até Lisboa. Mas, no fundo, isto não me é conveniente, porque obrigou-me a levantar muito mais cedo. Do ponto de vista prático, efetivamente, isto... É menos é, confortável. Menos confortável. E o pressuposto da conveniência é visto como um dos critérios centrais, hoje em dia, e na forma como nós temos que olhar para a circularidade. Só que quando nós falamos de economia circular, falamos num sistema atual, que em 91% não é circular. Por isso é que obriga a esta sofisticação... E a nós termos que dizer, não estamos a viver um paradigma de economia circular, mas estamos a, a transitar para modelos tendencialmente mais circulares. Os dados não são muito otimistas, porque nós estamos em 91% e aparentemente estamos a decrescer. Portanto, estamos a passar, se calhar, para os 92% e não a vir para os 80%. E, portanto, nesse ponto de vista, nós temos que olhar para a circularidade Sempre numa perspectiva de olharmos para eh, passivos eh, que neste momento não são valorizados e que não são eh, tidos em conta, não são valorizados do ponto de vista da sua medição, seja por via de, de, de impostos, seja por outras vias, eh, que podem ser transformados em ativos. E, portanto, nós olhamos para a escassez e não olhamos para a abundância. A circularidade olha para a, a abundância. E não há, inclusivamente do ponto de vista científico, a própria McKinsey publica um relatório, é que efetivamente aumenta o crescimento económico. Portanto, não há aqui grandes desafios do ponto de vista de colocar em causa até o modelo atual. Agora, os desafios é como é que nós transitamos para um modelo que ainda não é vigente. Portanto, porque não pode ser mais, mais eficiente uma economia que tem que trazer um produto da China a ser vendido em Portugal, uma peça têxtil, quando nós com fios em nossa casa poderíamos construir uma t-shirt assim tivéssemos essa capacidade. O grande desafio da circularidade é a industrialização, é que nós fazemos o que a Seguís está a fazer em escala, em grande Sim. escala, e isso é que o sistema económico mundial ainda não está preparado e ainda não está a transitar a toda a velocidade para isso. E portanto, de que lado é que estará também essa, é que é, vai ser feita essa pressão? É do lado dos consumidores ou é do lado das empresas? E eu agora vou passar, viram assim, <risos> ali para aquele lado. Eu acho que, de facto, <risos> o consumidor tem muito poder. Eu não acho, eu, eu acho sempre que esta luta uh, climática tem três frentes, que é as empresas, o governo e o consumidor. E o consumidor tem um papel, mas eu acredito que as empresas têm o um maior. Aliás. Um, o nosso sentido consumista também deriva muito das empresas, né? o marketing, aliás, a Black Friday é a prova disso, é o pináculo do capitalismo e do consumismo. Um, e eu acredito mesmo que nós acabamos de ser vítimas desta, deste consumo, deste, deste incentivo ao consumo por parte das empresas. Uh, agora, há coisas que nós de facto conseguimos mudar, e acho que as empresas também estão a mudar porque o consumidor mudou, o facto de agora já se apostar mais em, em zonas a granel, em lojas a granel, o facto de nós levarmos os nossos próprios sacos, acho que isso são tudo mudanças que começaram da parte do cidadão, isso é importante, nós temos este poder. Uh, mas há, coisa, há, há um limite para que nós, consumidores, uh, conseguimos fazer. Uh, para o impacto que se consegue exatamente, ter, não é? porque Embora eu, eu acho que há muita esta ideia de que uh, as empresas só oferecem aquilo que, que se procura. e Eu acho que as empresas produzem sempre a mais. Principalmente uh, empresas muito massificadas, por exemplo, empresas da fast fashion, uhum. uh, elas produzem muito mais do que aquilo que se vende e que se escoa. E, portanto, há um limite para aquilo que o consumidor pode fazer. Uh, eu acredito muito que esta questão da, da economia circular é, é, é um passo de muita coragem para as empresas. Por exemplo, a SKIES é, é um ótimo exemplo da economia circular, mas é, é, é uma craze muito grande porque nós vivemos num sistema linear uhum. e, portanto, temos que ser uma, uma empresa que, se calhar, vai praticar preços diferentes daquilo que, que o consumidor está habituado. Por exemplo, também temos uh, a, a indústria mais sustentável da moda, por exemplo, com, com a slow fashion, que a partida, à primeira vista, os preços são maiores e o consumidor não está habituado. Então, as empresas mais sustentáveis veem esta questão dos preços... Um, que, cá a partir de são mais altos, mas porque têm uma responsabilidade maior, não são tão massificados. No fundo, é um investimento, não é? Portanto, é um investimento. Se, produto, se os términos duram 10 Sim. ou 15 anos, Sim. não claro, e, e nós temos um muita valor. falha na literacia financeira nas escolas, as pessoas não estão <risos> habituadas a gerir bem o seu dinheiro, mas claro que também é um bocado. Eu não gosto de generalizar, porque há pessoas que, de facto, não têm capacidade para dar certo se calhar, um, um dinheiro, mas. Uh, mas sim, eu, eu vejo também como um investimento, eu prefiro comprar uma t-shirt uma vez por ano do que todos os meses, sem que saia a minha coleção, não é? uh, Mas de qualquer das formas, eu acho que a economia linear também teve uma importância muito grande, principalmente na emancipação das pessoas. Uh, e agora estávamos a falar também aqui da questão das fraldas, que nós passamos das reutilizáveis de pano para, para as descartáveis, e isso também foi importante para o desenvolvimento, por exemplo, da emancipação das mulheres, que são mais vistas para o cuidado, porque permite-lhes ter mais tempo a fazer as coisas delas estudarem e trabalhar. Hoje em dia já temos esta capacidade de gerir as duas coisas, ou seja, já estamos a voltar aos, aos sacos de pão, já estamos a voltar às fraldas reutilizáveis, já temos esta capacidade, já temos uma ideia diferente um, e eu acho que agora já temos que recuar, lá está, temos que recuar tempo dos nossos avós, em que eles faziam e poupavam e levavam os nossos tupperware, um, e eu acho que isso é importante. Agora, do sentido da empresa, é complicado, não é? Porque nós temos que dar, tomar uma decisão de, ok, vou ser um antissistema, anti, uh, an, quase um, um antilinear, não é? Vou, vou aproveitar aqui este, desculpa interromper, vou aproveitar aqui este meio aceno, <risos> <risos> assim, meio aceno, meio em de um, porque é, é efetivamente antissistema fazer isso ou já, ou já estamos no, no sistema. E é possível fazer, não é? As empresas estão é, a fazer lo e não têm é. que o fazer, até porque estão a ser... Bastante penalizadas até nos mercados financeiros? Eu, eu costumo dizer que acho que, que nós, se, se, se o consumidor e nós, como sociedade, não tivermos a hipótese de dar cabo às empresas, de fazer fechar as empresas que não criarem como um todo um valor positivo para a sociedade, estamos na sociedade suicida, porque a curto prazo acabamos com a sociedade. Portanto, se há uma empresa que para dar retorno aos seus acionistas, no global do seu comportamento está a tirar valor à sociedade, nós como sociedade devemos ter meios para acabar com essa empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os consumidores não podem fazer muito, mas se calhar podem fazer tudo. Quem é que paga os ordenados de, das pessoas que trabalham nas empresas? São os consumidores. No dia em que ninguém comprar daquela empresa, a empresa desaparece, portanto, eu sei que às vezes Sim. não é fácil e que não mas no limite, a verdade é essa. E isso é que, é que os consumidores também têm, e as empresas, os dois lados, têm que ter isso muito na cabeça e começa a acontecer cada vez mais, e é possível, temos aqui um exemplo de que isso é possível, é verdade que existe este desafio de estamos dispostos a dar este passo e, em vez de ter cinco t-shirts, ter só uma que me custou mais caro, e nem tem que durar mais, atenção. Eu acho que o problema que está, às vezes, não tem no, só no que durar mais, tem a ver que nós andamos a comprar coisas de borla, nomeadamente, não é? a dar cabo do, do, do, do, do meio ambiente das gerações futuras e não querer pagar por isso. Porque no dia em que refletimos isso nos preços, o preço que aparece que nós temos que pagar, não tem essas externalidades todas à borla que é o que nos tem andado a acontecer. E, portanto, é, não tem só a ver também com a duração e com a globalidade, tem a ver com o verdadeiro impacto, uhum, e eu volto uhum. ao, ao, à minha pedra de toque, daquilo que nós estamos a fazer quando estamos a comprar. E isto é uma coisa muito importante e nós no movimento Bicorp temos feito várias campanhas nesse sentido, porque até é dizer que é vote with your wallet, ou seja, vota com a tua carteira uhum. no sentido de que, cada vez que eu compro, eu estou a, a pagar o ordenado de alguém. Só tô que esse que voto não é aquela... igual para todos os consumidores, há pessoas que não têm capacidade de dar esse voto não? e as empresas também têm que criar acessibilidades para que todos os consumidores consigam votar. Porque se nós vamos votar em, por exemplo, comprar a granela ou, ou marcas mais sustentáveis, é preciso também pessoas terem essa acessibilidade. Portanto, eu acho que isto acaba por ser uma responsabilidade não de todos os consumidores, mas de uma parte dos consumidores, as pessoas é sempre, mais próprias, que agora não conseguem que, dar esse passo. Como em tudo, as mudanças são sempre difíceis, mesmo em termos, se nós pensarmos no, no ir votar, quem está ao lado... Do, de uma mesa de voto ou que tem um carro, tem muito mais facilidade em ir votar do sim. que um desgraçado que mora não sei onde e que não tem carro. Sim, sim, sim. sim Isso acontece em todas as áreas e, e não, não vou secretar, mas, mas não é, é específico. E temos empresas, neste momento, preocupadas com isso. Uma das empresas mais conhecidas do, do movimento de corte, que é a Patagónia, tinha uma campanha que dizia, don't buy this jacket, não compre este casaco, sim. se o seu ainda funciona, não compre. E era completamente coerente com isso porque, repara, todas as roupas que as pessoas levam lá estragadas, Faz a, faz a sua reparação. E, e este é um ponto que eu acho que devemos falar aqui em termos de economia circular, porque eu acho que é, que é fundamental, que é esta capacidade de reutilizarmos, de repararmos. Porque o que é que nos acontece? Nós, e voltamos a essa capacidade, compra mais uma vez, aqueles que podem, se calhar vão reparar, e aqueles que não podem, vão comprar de novo e entrar no consumismo. Porque reparar fica mais, mais caro do que comprar novo. Porque lá está, vivemos esta esquizofrenia de que isto é produzido num sítio onde as pessoas recebem, eu nem vou dizer quanto, à hora. E depois vai ser reparado num sítio onde as pessoas recebem Sim. 20 vezes mais à hora. E, portanto, não faz sentido reparar. Uhum. E esta é uma das questões com que eu me deparo como consumidor no meu dia-a-dia, -dia, nas coisas que acontecem em casa, nas máquinas que avariam, não sei Para além de que depois, como ficámos sem muitas das capacidades que tínhamos anteriormente de reparação, manutenção, não é? Desapareceram, um carpinteiro, não é? Efetivamente desapareceram. Des desapareceram. Uhum. <risos> para procurar procura e oferta funcionam, portanto, os preços estão ainda mais inflacionados, ainda mais complicado fica de repararmos essas coisas, não é? Mas, mas, mas acho que começamos cada vez mais a, a, a ter esta preocupação, acho que aqueles números que estás a dizer, 91%, são globais, não são nacionais, é não é? nem, é, nem europeus, é? Sim, sim, sim, nem e, portanto, europeus. Portanto, eu queria dar aqui um, uma nota otimista, que é, ok, há uns sítios onde isto está muito mais linear ainda e, e temos, é um bocadinho como os consumidores que são diferentes, <risos> né? temos países que estão embora a queimar etapas, felizmente, andar muito rápido, mas que ainda estão num, num estágio de desenvolvimento que, se calhar, não nos permite olhar para a circularidade como nós já estamos a querer olhar. Lá está, porque temos um bocadinho mais de capacidade de nos libertar, voltamos um bocadinho, se calhar, à pirâmide de Maslow, não é? de, de nos libertar para outras coisas, porque já passámos da sobrevivência. Eu não posso dizer a alguém que está a morrer à fome, olha, pensa lá pois. na circularidade <risos> da economia. Exatamente, é Eu isso. pensei nos círculos que a barriga lhe está a dar as voltas com fome, não é? Portanto, aí não... Não há, não há muito, muita hipótese de, de querermos que vá tudo ao mesmo ritmo e, portanto, Sim. eu concordo Eu acho que, que, se que, se calhar, é o consumidor da, listos... da classe média alta ou da classe média vai dar o primeiro passo para tornar as coisas mais acessíveis, porque nós precisamos de pro... aumentar a procura destes produtos mais sustentáveis para se tornarem mais acessíveis para todos. Portanto, não pode começar por todos os claro. consumidores. Como não está a começar por todas as empresas. Exatamente. E, e há algumas que se distinguem e, claramente, ultimamente, daquilo que eu tenho visto, se sentem como mais competitivas Quer na, na atração de investimento, o que já é um bom sinal, Sim. e para mim tem sido uma agradável surpresa como é que a, a comunidade de investimento tem procurado indicadores de impacto para fazer os seus investimentos, e isso parece-me ser um bom pressão, sinal é? claro. em termos de motor, porque tem muita capacidade para mudar. Eu até outro dia estava numa, numa conversa engraçada que não resisto a partilhar convosco, que era... Não, temos que envolver toda a gente nas empresas e, portanto, é importante que, que convencer que todos têm que estar envolvidos. Como é que vamos fazer isto? Porque não pode ser só os acionistas, tem que ser os consumidores, os trabalhadores, etc. E às tantas alguém fora da caixa, muito pragmaticamente, diz assim. Mas se nós conseguimos convencer os acionistas que isso é a melhor coisa, é muito mais rápido, porque eles é que tomam as <risos> decisões. E, e portanto, o facto de, de haver o investimento a puxar por isso, uhum. é, eu acho que é um muito bom sinal. E é, eu, eu depois tinha umas coisas a dizer, como pessoa e como é que podemos ser circulares. Já, já lá vamos, só para passar aqui para este lado, porque acho que o Vasco estava aqui, já foi <risos> Portanto, vou aproveitar. Não, eu, eu, eu, eu, dando sequência àquilo que o Luís estava a dizer, naturalmente que estes, o, o número que apresentei eh, obedece ao sistema global, portanto, isto são os, os números apresentados no Fórum Económico e, eh, Mundial, é. mas isto é uma mudança sistémica. Sem a mudança sistémica, estamos a fazer acima é tudo marketing, não é? E, portanto, nesse ponto de vista, nós temos que olhar para isto de uma forma multilateral e colaborativa em larga escala, não é? Porque é uma mudança eh, económica... Eh, radical, Funda. profunda. E eu acho que as pessoas, desculpa, de interromper. Força, por, força, Maria. Até para, para ver se conseguimos tornar isto claro. Às vezes não parece muito claro às pessoas, o Luís falava disso há pouco, que aquilo que nós fazemos aqui impacta outros países e outros continentes, não é? E sem aqui dúvida. nós estamos a ver, por exemplo, e isso seria tema para uma outra conversa, a forma de consumo nos Estados Unidos, por exemplo, tem um impacto brutal na Ásia, não só nas comunidades, mas nas alterações climáticas, enfim. não é? Portanto, se nós não percebermos que esta aldeia global, e efetivamente é global para o bem e para o mal, e agora estamos falar para o mal, neste caso, isto vai ser ainda mais difícil, não é? Como é que se também consegue trabalhar essa consciência de que disso mesmo, de isto tem que ser uma mudança global que vai ter um impacto absolutamente profundo na forma como todos no planeta vivemos? Sim, sim. Há sempre aqui o tema do custo-benefício. Nós, nós, nós, nós, nós, como consumidores pela primeira vez na história, somos aqueles que se apelidam de consumidores conscientes são uh, uh, uh, uh, a, maioria. a maioria. Portanto, uhum. superam os 50% pela primeira vez na história, penso que há três anos uhum. esta parte. Mas ao, ao mesmo tempo, e portanto vivemos, insisto, nesta transição que obriga à convivência destes paradoxos, ao mesmo tempo estes consumidores dizem que não estão disponíveis a pagar mais por produtos sustentáveis. E portanto... Dizem que 20% diz que está disponível, não é 20%, ou seja, a maioria diz que está disponível pagar até 20%, mais, mas no momento do ato de consumo, isso não se configura. Não estão disponíveis a pagar nem mais 5%. E, portanto, para efetivamente haver esta transição, há aqui a necessidade de, para além da consciencialização, porque se isto fosse com uma imposição ética ou moral, isto já tinha acontecido, não só a circularidade, uhum. a sustentabilidade no seu todo, isso não está a acontecer, não é? o, que, o, o que se tem que fazer é haver aqui um driver, um boost, em que efetivamente estes custos, estas externalidades negativas, sociais, ambientais e gradualmente económicas, têm que ser medidas e têm que ser, naturalmente, penalizadas, taxadas, não é? no sentido de, efetivamente cofinanciarmos, porque não é só com o Green Deal que se, fa... que se vai fazer esta transição, ou seja, para que a opção de consumo, no momento em que se constrói uma casa, no momento em que se escolhe uma peça de mobiliário, no momento em que se compra um produto alimentar, que são onde existem mais impacto nas alterações climáticas, nesse momento, seja mais conveniente, por um lado, e por outro lado tenha mais valor económico, pelo menos que não seja maior o custo, não é? E, e, portanto, nesse ponto de vista, há esta transição do ponto de vista do driver do consumidor que, no, que, que, que para além do foco das empresas neste tema, porque as empresas não têm foco na, na circularidade, não têm investimentos dedicados a isto, não é? Portanto, fazem isto numa lógica ainda muito reativa. E, efetivamente, o consumidor pode ser o principal eh, eh, mobilizador deste, desta, desta transição, mas Nada com os, os vossos consumidores, não é? O que é que, o que, é que os vossos consumidores Exato. estão a partilhar? É estão não é? a partilhar não é? Sim, nós, nós pensávamos que no início íamos ser. íamos só conseguir chegar aos conscientes, aos, aos conscientes, não, aos conscientes <coughs> perdão, e, e focados. E, e interessados. Pessoas. lá estamos nós a pôr em caixinhas outra vez, não é? Sim. Eu acho que somos todos conscientes. Exato. Agora, há os que... Há os... Não sei se, se a expressão sairá bem ou não, mas há os, os conscientes ativos, que são os conscientes <risos> certo. que, efetivamente... Uh... E os não praticantes. E os não praticantes. Os os praticantes. São... <risos> é é que, que Que são conscientes, mas que... Preferem fast fashion. No Preferem no não nosso pagar caso. os tais 20% que dizem ou mais, que tem ou mais, dinheiro, mais, não é Ou okay. mais. Estamos quase a entrar em religião. <risos> não, aqui, só para perceberem o nosso desafio em 2018, quando nós éramos uma ideia ainda, imaginem um casal que nos devem ter chamado de malucos, quando chegámos à indústria de transformação de plástico e à indústria de transformação têxtil e depois à produção de calçado. A chegarmos e dizermos que íamos produzir tudo por, por demanda, por encomenda. E tudo em pequenas quantidades. No caso do fio, tem que ser um, uma quantidade Tudo errado é na, na história da gestão. Tudo errado. É <risos> e eles não disseram, é? ah, bem, <risos> não, nem, nem sequer, primeiro, devem ter chamado malucos uma hora de vezes só que nós ao fim de três anos mostramos que é possível fazê-lo vender só por encomenda nós tudo o que fazemos vendemos só por encomenda então não há desperdício não há não há só usamos os recursos necessários que o mercado pede é óbvio que eu tenho alguns metros de têxtil e alguns metros de fio não é porque aí então seria impossível produzir sobre sobre encomenda mas o produto final é todo produzido por encomenda eu acho que é isso que nos faz também ser um, um pouco disruptores e, e que um, os consumidores cheguem até nós mais facilmente. Um, porque é uma ideia diferente, uh, apesar de que agora já se vê muito mais empresas um, a, a, a entrarem nesta onda de produzir sobre encomenda, mas em 2018, uh, pelo menos eu, não conhecia nenhuma que, que eu fazia. E é possível sobreviver fazendo isso? É possível sobreviver, é. Viver não, mas sobreviver é... Não, viver, bom, estamos aqui, estamos vivos, <risos> ninguém é faleceu, portanto estamos... <risos> mas mas é, é complicado porque Se calhar até... não se vive da forma como até agora... Não, não, não temos... não temos não tem em... retorno que as empresas... Não, não temos, temos retorno, o valor é um pouco mais alto uh, de produção, porque uh, temos que produzir peça a peça, mas o, o, o, o valor é um pouco mais alto do que o valor normal de uma peça de roupa. Não é muito mais alto, mas é, é, é diferente. Um, aqui a diferença é que em 2019, quando nós abrimos a, a empresa e começámos a, a produzir e a vender, um, mesmo os, os fundos de investimento um, também não queriam investir e agora, ao fim de três anos, somos, estamos a ser assediados por, por todos os lados, por vários fundos de, de investimento, que querem investir. que era, Eu acho que era o Luís estava a dizer Olá. isso há pouco. Prova que, claro, que eu não estava já. a inventar. Sim. Porque o, as pessoas estão interessadas, e era, era o que eu estava a dizer há pouco, a deixar um lugar do melhor. E se não ajudarmos as empresas que estão a fazer diferente, diferente melhor, uhum. não diferente para pior, uhum. porque também há quem é faça diferente para pior, um, se não ajudarmos as empresas que estão a fazer diferente para melhor, não, não vamos ter nem, nem case studies, nem, nem, nem evolução no, no mercado. Mas com, mas como é que tem que haver aqui também o trabalho de educação, de alguma Muito. forma, dos consumidores? Já não sei, um de vocês dizia que faltava, uh, que há, talvez, iliteracia financeira, não é? Sim, sim, sim. Para se perceber que uh, não estamos a falar só de custos, muitas vezes estamos a falar de investimento, para se perceber que uh, o dinheiro também ele é circular, não é? Portanto, <risos> uh, convém ter isto claro e, portanto, como é que, e este eu lanço para todos vós, porque nas vossas áreas tem que haver uma educação do consumidor, não é? Como é que nós também conseguimos fazer isto enquanto sociedade? Como é que conseguimos educar consumidores uh, conscientes praticantes? Assim, inventámos agora um novo conceito, mais uma caixinha, uh, só para dificultar. Uh, como é que fazemos isso? Um, e como é que trabalhamos em conjunto as, os, tais, os tais três pilares da responsabilidade, para juntar mais um R aqui da responsabilidade, o Governo, as empresas e os consumidores. Não é? Porque vocês sim. começaram, ok, pronto, tivemos uma ideia maluca, estávamos, éramos conscientes, quisemos fazer diferente. Muito bem. E, entretanto, os consumidores um, aprovaram os fundos de investimento, sobretudo agora, porque sim. está a haver uma pressão muito grande no sim, mercado. Sim, sim, Estão sim. a olhar. Portanto, uma coisa que é clara, a pressão tem que ser de parte a parte, não é? Tem que ser Portanto, por como é que se trabalha tudo? Eu acho que tem que ser escolas, por todos os lados. Porque já estamos atrasados Sim. e, portanto, tem que ser por todos os temos lados. Temos que conversar mais, que por conversar. exemplo? As áreas têm que conversar mais? Têm Claramente, dizer mais... tem que se olhar de, de uma maneira diferente. Eu acho que há uma coisa que temos também já de vantagem em relação ao, ao, aos consumidores, nomeadamente de uma determinada faixa, é que começa a ser, e há muitas empresas a aproveitar esse modelo de negócio porque acaba por medir o impacto e perceber que esse é o modelo que realmente tem o um impacto mais desejado, que é, eu não preciso, é mais o ser do que o ter, ou é mais o usar do que o ter. Se quisermos, e isso vai reduzir, eu tenho no um movimento de corpo muitas empresas que têm este, esta aproximação. Uma empresa que faz renting de jeans porque percebeu que a maneira de criar menor impacto com as nossas jeans é fazermos fazemos o renting de dois pares durante o tempo que precisamos, quando não quisermos entregamos e alguém usa ou é reutilizado para outra coisa. Tipo carro? Tipo carro. Ok. E isto é cada vez mais frequente em, em muitas áreas e, portanto, conseguimos... Ter menos coisas, porque lá, lá estamos a promover a circularidade, porque elas vão passando de uns para os outros, como aparecem as, as roupas em segunda mão, é uhum, uhum. coisas dessas. Parte do, do governo, temos cada vez mais agora consultas públicas da União Europeia para obrigar as empresas a medir determinados indicadores, que não os financeiros, para mostrar o impacto que estão a causar a nível da criação dos postos de trabalho, a nível do, da compra local, etc. Já vi países nórdicos com incentivos fiscais às empresas que reparam. Lá está, é aquilo que estávamos a falar há um bocado. Não há, tem que se, está estragado, tem que se resolver. Como é que se resolve? Criando os incentivos certos e, portanto, de é uma empresa que repara coisas, tem incentivos fiscais, não paga impostos até, ou paga menos. E funciona melhor, por exemplo, incentivar ou penalizar? Eu sou adepto do que se deve incentivar e não penalizar, porque no penalizar vai sempre haver alguém que vai conseguir inventar uma maneira de surgir a uma Então, em Portugal, sim, sim, nós somos especialistas nisso. Portanto, sim, eu já dúvida, gosto de ver as não. coisas pela positiva, por um lado, e acho que o incentivo é certo. Mas o, o mal disto tudo que estamos a falar agora também está nos incentivos errados, porque é muito difícil criar não, incentivos sim, sim. certos. Porque se nós formos ver, a principal razão de termos caído nisto que estamos a falar e de nos termos esquecido das coisas boas que fazíamos antes e de olhar de uma forma mais global, é que os incentivos criados para a maioria dos gestores eram a três meses, e era o estoque da Bolsa, como pois. é que está a cotação na Bolsa no próximo Até mês, o curto prazo e quem sempre vier sempre. atrás que fecha a porta. Porque, a seguir, o meu ciclo não é este e o que vier atrás depois resolve. Portanto, é o curto prazo uhum. e os incentivos mal marcados que, que têm tido essa desvantagem. Em relação à maneira como nós podemos educar, eu posso educar os meus filhos, eu posso educar os meus colegas de trabalho, partilhando aquilo que eu acho que está certo. E nós, no Movimento Bicorp, o que tentamos fazer é quase criar isso, é criar uma série de ferramentas que permitam às empresas ser educadas, no sentido de perceberem como é que podem medir o seu impacto e, e como é que podem fazer melhor para vender os seus produtos, para subsistirem, de uma maneira criando impacto positivo, cada vez mais positivo. E o que vemos é que elas, ao agarrar essas ferramentas, entram num caminho de progressão, porque não fazem uma vez e já está. Ao ter acesso às ferramentas, vão melhorando cada vez mais o seu impacto. E, dentro dessas das ferramentas, uma das coisas que está dito é, e que está perguntado, volta a pegar numa das coisas que estávamos a falar, é como é que educa os seus colaboradores em termos certo. de literacia financeira, uhum. De, de, de novas ferramentas de trabalho, de gestão do seu dia-a-dia, de, de, de, -dia, de, de como é que as deixa de tratar, tratar da família, como é que trata da, da saúde dos seus colaboradores, e portanto, por aí também começa, começamos a ter logo uma, uma dualidade. E, e depois o consumidor, eh, o facto de haver uma marca B, que existe já em alguns produtos, e que eu tenho o feedback das pessoas a dizer -me, a então tem o B nas rotas de vinho sim, tenho amigos dizer: mas agora fico muito mais contente quando estou a ver o meu vinho, porque sei que estou a contribuir para uma série destas coisas que estamos a falar para uma empresa que tem uma série de preocupações Sim, mas há uma, há uma parte de satisfação pessoal, não é, de retorno que é emocional emocional e de, de, de sentir bem é e, e o valor eh, emocional das marcas é cada vez maior uhum. e portanto isso ajuda também este caminho que, que estamos a fazer e depois ajuda a pensar eh, eh, e comunicar, dentro das equipas, o que é que estamos a fazer, porque é por isso que se calhar se tem falado tanto de propósito, e, e, e começa-se a falar muito que é importante as empresas terem o seu propósito, porque ele, eu, eu costumo dizer na brincadeira que nós quando fazemos qualquer coisa se assim, é desculpa, não foi de propósito, então quantos vão trabalhar sem querer porque não sabem qual é o propósito da empresa deles, não é? <risos> Vamos ter um monte deles, eu já fiz este teste, pergunto às pessoas e a maior parte das pessoas não sabe qual é o propósito da empresa, porque é que aquela empresa existe? E não é para ganhar dinheiro, certo. porque se para ganhar dinheiro existem certo. todas, portanto, certo. para aquela se diferenciar, sei. vai ter que ter uma coisa qualquer uhum. diferente. E, e também me lembro sempre de uma conversa que tive com um do, das, das grandes cervejeiras nacionais, uhum. que a pessoa que, que estava responsável pelos recursos humanos nos, na administração me dizia oh, ''Lisa, eu tenho que encontrar aqui um propósito, porque estas pessoas acham que vêm trabalhar para -me dar a juventude e vêm trabalhar <risos> contrariadas.'' E, portanto, temos por aqui esta capacidade de, de nos educar mutuamente, mutuamente. De, em, em várias frentes. Eu, eu acho que tem muito a ver no nosso caso também com um pouco de transparência. Fundamental. É, é, é mostrar ao, aos consumidores que uma t-shirt é, é impossível custar um custar euro um ou euro, cinco euros é impossível, é impossível oh. mesmo. E no nosso caso nós mostramos todo o processo: é, é recolhido, é transformado, é passa para texto, passa para fio, passa para texto, passa para o produto final, mas não acaba aí, porque depois vem o nosso o outro sócio, não é? que é o IVA, o PEC, o IRC, os ordenados, uh, manter a estrutura a funcionar uh, e, e tudo faz parte do valor do produto. Uh, esta questão, é esta a questão, as pessoas muitas vezes não, não, não sabem exatamente como é que é feito, Olha é? Olham para uma t-shirt uma t-shirt. Aquilo que, que há pouco vai que que é, não, se temos os fios, não é? Aqui, se cá nós podemos fazer. É preciso ter um know-how, também se paga. Uh, portanto, nós não fazemos a t-shirt que nós não sabemos fazer em casa, não é? A sim, mas, mas... sim mas, mas passa muito pela transparência uh, e, e mostrar às pessoas que o processo tem o seu custo. Todo o processo tem o seu custo uhum. e há coisas que são completamente insuportáveis uh, de se produzir ao preço que, que, que se vende. E, e a nossa, a nossa, um, o nosso pedido de certificação Bicorp também vem muito uh, nesse sentido, tem a ver com o propósito do sistema Bicorp, mas principalmente pelo slogan do sistema B -Corp, do, da certificação Bicorp. Uh, espero que não, não cometer nenhuma gafa agora. Mas, Estamos uh, em direto, não sim. vai dar para editar. Mas se cometer, não, o, o, o, Luís, o Luís vai corrigir: uh, que é, podemos não ser as, as empresas que são servidigadas Bicorp, pode, podemos não ser as melhores empresas do planeta, mas com certeza seremos as melhores para o planeta. E foi isso que nos fez uh, pedir a certificação Bicorp. acho que está correto. Eu, eu só acrescentaria que, daquilo que estamos a falar, e se analisarmos de acordo com aquilo que, que eu estava a defender, uhum. e que eu acho que estava a defender, e se calhar, que é qual é o impacto total e, e tendo que pagar por todos os impactos, as que forem menores para os planetas vão ser as melhores do planeta, claro, sim. porque o consumidor vai reconhecê-las e porque os preços vão ter que estar a refletir isso e, portanto, as que forem melhores para o planeta vão ser as melhores do planeta. Não tem que estar... É, é, era um bocadinho só de desligar e não tem que ser, ah, pelo facto de eu estar a ser mais circular, mais sustentável que o que queremos ser, ah, sou menos competitivo. Não é isso que os dados, ultimamente, têm mostrado. Aliás, deste é um bocado muito bem o exemplo de, em termos de atração de investimento, estou a ser super competitivo. E isso é uma parte fundamental para a competitividade futura. Não é? Margarida, pegando, pegando, pegando na tua pergunta, eu, eu acho que o, o desafio não está tanto em como é que nós educamos o consumidor, mas efetivamente como é que tornamos isto conveniente para o consumidor. Porque tornando conveniente é na, no, na, no, no quanto pagamos, na forma como aquilo chega até uhum. nós, a questão de, da forma como compramos, portanto, como é que nós os comprometemos, como é que os envolvemos, mas sendo conveniente, não os educar para eles alterarem os seus comportamentos, as suas condutas, do seu dia-a-dia, -dia, da sua rotina, de uma forma radical, porque eu não acredito que isso vá acontecer. Não é não, não conseguimos regressar ao tempo das nossas avós, é difícil nesse aspecto. E, portanto, nesse ponto de vista, governos, cidades e as grandes corporações e, naturalmente, as startups e grown-ups, não é? Futura grown-up, <risos> efetivamente têm convergir nessa direção. Como é que desenvolvem uma abordagem conjunta, de uma forma colaborativa não é? e muito transparente, para que efetivamente seja uma experiência conveniente para o consumidor. Positiva, é? é só mudar um bocadinho o olhar. Sim, é? Exatamente, exatamente. De um ponto de vista só mais, mais high-level, não é? O, o, não deixar de falar do, do caso da Fundação Ellen MacArthur, que efetivamente junta fundações, junta cidades junta grandes empresas e junta governos no sentido de trabalhar esta, este caminho de transição para uma, para uma economia circular o trabalho que eles fazem é decisivo nós não nos podemos esquecer que a economia circular não se concretiza sem as cidades tem uma matriz territorial no seu ADN, sem as cidades não se faz isso e nós Portugal somos somos financiadores da Food Initiative a nível mundial da Ellen MacArthur pela Fundação Carlos de Gulbenkian Sim. e temos três cidades portuguesas, Porto, Lisboa e Torres Vedras nas 20 cidades de referência a nível mundial do ponto de vista de, de caminhos que se estão a fazer nessa matéria portanto Portugal tem aqui já património, não é? A esse nível. Portanto, temos que apostar nisso. Não é? Temos mais facilidade, por exemplo, precisamente por sermos um país uh, mais pequeno. Portanto, deveria nos dar alguma flexibilidade também, não é? Claro. É... Sim, eventualmente sim. Eu só gostava de fazer uma nota que foi que o Lígia Vaz que falaram, que é a questão do incentivar o consumidor. Falou-se aqui do incentivo ali de tornar conveniente. Eu acho que isso é possível. O consumidor lá está, não pode fazer tudo, mas pode fazer muito. E até pode ser a chave, mas isto tem que partir de cima. O governo tem que tomar medidas e as empresas têm que tornar conveniente a experiência. Por exemplo, porquê é que me vão dar a possibilidade de eu buscar, ir ao talho ou, ir, ou, ou uma retalhista qualquer e levar o meu saco ou o meu taparware? Uh, se eu não vou ter, se a única coisa que eu vou ter é aquela satisfação. Para muitos funciona, e eu, eu mudei me o meu estilo de vida e para mim funciona, mas para muitos não, não é o suficiente, porque as pessoas estão muito confortáveis no seu estilo de vida. Porque é que não fazem isto e dão um incentivo? um a Dinheiro em cartão, para a próxima compra? Isso vai incentivar, porque infelizmente as pessoas movem-se pelo dinheiro. Eu acho que o, esses incentivos, e já que o dinheiro está a ser direcionado, pode ser direcionado também neste, nesta nestas questões, porque nós temos a possibilidade de levar os nossos próprios recipientes, se nós não somos uma pessoa com um propósito forte, então não vamos ter ali nenhuma... Nenhuma não, nenhuma vantagem. Né, é nenhuma vantagem. Possível, Portanto, não, acho que esse tipo de incentivos que as empresas podem fazer são essenciais. Criar conveniência através do dinheiro, vá, digamos assim. Pegando um bocadinho nisso, e, e, e já tinha pensado darmos alguns... Se calhar alguns, é interessante darmos alguns exemplos sim, concretos, é, não é? Sim, sim, é bom para, para uh, A Body Shop, uhum. neste momento, eu sim. usei em minha casa, o shampoo e o gel, eu levo o frasquinho da Body Shop um e, e volta a eu trazer preciso. e portanto já não há não sei quantos quilos de plástico, porque lá em casa somos seis, portanto como imaginam que <risos> gasta-se rapidamente então os, os pequenos a tomar banho aquilo às vezes é funciona como mesmo. água né e, e portanto deixámos de, de, de, de ter isso. E há uma série de outras coisas que podemos fazer. Eu de manhã quando quando liguei a água para o banho, se nós pensámos o desperdício de água Criamos é uma coisa brutal, não é? e enquanto a água está a aquecer, se recolhemos essa água, que não usamos para tomar banho e usarmos noutro sítio qualquer, mesmo assim ainda estamos a usar a água que podíamos beber para regar plantas e para deitar nas janitas, etc. Mas, mas já é um bocadinho Sim. mais. Mas tudo isto são coisas que podemos começar a mudar e, e, e que podemos melhorar em termos do impacto que cada um, também como, como individual, eh, vai causando. Eu queria só pegar naquilo que o André estava a dizer da transparência, porque eu acho que é fundamental. Fundamental, até porque acho que é com isso que temos que viver todos os dias. Eu ouvi há uns anos atrás uma pessoa, numa conferência respeitável, dizer que estamos na era da hipertransparência, portanto, esqueçam que alguma coisa vai acontecer que não vai não aparecer. Vai saber não, é? que vai saber, não é? Provavelmente já um monte de gente sabe daquilo que nós estamos aqui a dizer, porque já houve alguns que estão aqui a pôr nas redes sociais, etc. E, portanto, é preciso termos isso sempre em mente. E isso vai ser uma ferramenta importante para que as coisas mudem, porque o, o consumidor vai poder exigir isso. E, e, e há muito respeito em hoje por parte das empresas para a capacidade que um consumidor tem, uh, se tiver desagradado, do de, de, de, barulho que pode fazer, não é? E, e, e as redes portanto, sociais são um ótimo sim, exemplo disso, é? e, e, e isso é a coisa. E, e portanto, o, o, aquilo que André estava a dizer da transparência é uma das grandes preocupações também do, do, do movimento Bicorp e da ferramenta que dá, porque cada empresa que é certificada aparece publicamente e tem uma ficha pública que pode ser escrutinada uhum, uhum. pelo consumidor. Daí também o consumidor ter confiança e entrarmos naquela facilidade de comunicação de quando lá vê um B, diz, ah, ok, estes já tiveram pelo menos alguém a olhar. Depois, se aquilo não lhe parecer bem, disseram, deixa-me lá ver. E, até, e já houve empresas que perderam a sua certificação porque não batia certo a vota com o e há sempre a tentativa de, de, de fazer a validação da informação que, que é inserida e da maneira como as empresas comunicam a ver se se bate certo ou não com, com aquilo que estão a dizer. E, portanto, por aí temos também um, um, um caminho que eu acho que está facilitado pela quantidade de informação que, que temos disponível e, e, e é, mais uma vez, que permite estas colaborações que são muito frutíferas. Nós, no Movimento Bicorp, temos uma série de colaborações, desde a Ben Jerry's, que faz um gelado de cerveja, porque tem uma empresa de cervejas que é Bicorp, com a qual se sente alinhada na maneira de funcionar, até há alguém que faz uma cerveja com sabor a chocolate, porque há uma empresa de chocolates que certo. também está alinhada, até ao que já fizemos cá, organizámos uma recolha de todas as bicorpos irem recolher plástico para a praia e entregar ao Asquizo, que vai fazer uns ténis para depois alguém usar noutro no, no sítio qualquer. e portanto Quanto mais usarmos esta capacidade de informação que temos e, e, como o Vasco dizia, conseguirmos olhar para o excesso e não para o, para o, para o escasso, uhum. podemos começar a, a ter muito mais esta circularidade. A mesma coisa no nosso dia-a-dia, -dia, porque é que as roupas que nós temos não devemos procurar quem é que está mais perto de nós que, que, que as pode usar a seguir. Uhum, uhum. Não é? Como fazemos com as crianças, no fundo, não é? Se passamos das as crianças, porque é que não uhum. podemos passar a alguma Exatamente. idade a partir da qual parece que já não... Não faz sentido, não é? Eu vou aproveitar sim, sim. as palavras do Luís, porque nós estamos a ficar uh, dentro do tempo. Para, eu acho que nós temos que fechar isto com uma nota positiva, não é? Porque senão claro. parece só... Estamos aqui com um ar muito pesaroso a dizer que não, não vai haver sucesso depois daqueles 91% que o Vasco tira logo para cima da mesa para que a pessoa fique assim meio bananada Mas estamos a ficar um copo cheio, não é? 9%... <risos> eu estou a olhar para os 9%. 9%... <risos> estamos a olhar para os 9%. Uh, mas, se calhar, olhar... E, e este é um bom desafio, que é este... este olhar para estes 9%... E pedir-vos também que partilhem um ou dois exemplos que nos podem fazer chegar aos 10%. Porque nós não queremos que ir para os 8, Vasco. Sim. Ok? Nós estamos comprometidíssimos aqui. E já que temos pessoas a ouvir-nos, esperamos nós, se cada um deixar talvez um exemplo, já temos um, já temos um exemplo, água, água do bem, eu uso às vezes para o aquário do meu peixe. Mas eu trato depois para o peixe ficar bem. Eu, portanto, <risos> sinto agora sinto-me melhor. Há aqui uma satisfação emocional. Um, mas se calhar isto faz sentido não é? um exemplo uh, que possamos fazer no nosso dia a dia um, para poder ajudar nesta nesta, eu acho nesta tarefa para chegarmos aos 10%. Para eu um eu acho, que uma, aos 10%. acho que há uma, uma atitude circular que os consumidores podem fazer e que de facto tem muito impacto. De facto, o consumidor tem um grande impacto e pode mudar a parte da alimentação, que é grande parte da nossa pegada. E o facto de nós reduzirmos a nossa experiência alimentar e compostarmos aquilo que não conseguimos, de facto, aproveitar, tem aqui um peso gigante, porque essa comida não vai para aterro e no aterro uh, cria-se os gases e efeitos de estufa, porque eles não são propriamente biodegradados a nossa comida. Um, que, ou seja, não vai soltar metano, uhum. que é um poderosíssimo gás. Ou seja, nós ao, ao diminuirmos a nossa desperdício alimentar e compostarmos em casa, nós estamos a, a, a prevenir essas emissões e isso é uma circularidade ao nível do consumidor que nós podemos fazer. Muito bem. Next. Não vale dizer fazer sapatos. Não, não. não. <risos> não. Então, agora ia começar aqui, porque, por exemplo, estes são com casca de arroz, as solas. Sim, não, não vale. Uh, também temos com borras de café, do café dos, dos funcionários da fábrica que nos fazem as solas mas aí não é um cliente Tem as borras de café da NAM que faz o português do Nata a coisa mais simples ainda sim, mais simples <risos> é, é as pessoas terem atenção porque por exemplo quando vamos, vou falar de uma coisa simples que é vamos, vamos comprar fruta a um supermercado já não vou falar de levarmos o saco é de, de vermos de onde vem Muito a fruta bem. porque muitas vezes um, compramos fruta portuguesa que foi de Portugal para, para a Espanha e depois veio para cá a outro preço. É, é vermos muito de onde, onde vêm os alimentos que, que, nós, que nós consumimos. Eu, outro dia tive é, um dilema é engraçado desse lá em casa, que era, vamos comprar, a, <risos> chega ao supermercado e há bananas. Há uma banana biológica vinda da Colômbia e há a banana da Madeira. O que é que eu escolho? <risos> a nível de impacto é da Madeira. da Madeira. Eu escolhi a da Madeira, claramente. <risos> Isto é um quiz? estamos. Temos a... é. <risos> é uma avaliação no fim? Não, mais uma vez é que eu acho que... É, por isso é que eu há bocado dizia que era importante avaliarmos o, o impacto, porque às vezes as receitas é, não funcionam. E, portanto, sim. temos que ter um bocadinho esta capacidade sim, e, e... De, de análise crítica. E aquilo que uhum. funciona para mim, claro. para a minha família sim, sim. de seis, pode não, pode não funcionar, funcionar para uma, para uma família, família de dois. dois. Sim, sim. Não, e, e o que a Andrea costuma dizer, que é... Que é minha esposa e minha sócia. Ou seja, somos uh, casados na empresa e, e na vida. Uh, é, é. Made in Portugal não quer dizer que é português. Pois. Mas, porque eu posso comprar produto na China e costuro cá em Portugal e meto no selo e foi made in Portugal, não é? Uh, é preciso termos noção. Uh, era, era necessário fazer uma revalidação das etiquetas também, mas. Uh, Próximo. E será um passo isso, mais isso, isso fica para, para uma próxima um, porque nós temos mais um exemplo. sair daqui com quatro. Exato. Eu vou, vou, vou, se calhar, dar, perverter e dar três, três muito rápidos. Um exemplo de uma startup portuguesa, que é o White Stamp, que tem um modelo que é vende, vende compra um e vende um. Ou seja, okay. compra uma peça de roupa, neste caso, caso, e vende outra peça certo. de roupa. Portanto, este modelo é um modelo que, efetivamente, traz traz uma transição mais suave, traz mais conveniência. não é? Uhum. Depois, um segundo exemplo é o trabalho que, que nós, nós temos feito na Aliados com a, a SONAI Modelo Continente, que, porque que, concordo em absoluto com o que o Tiago disse, a, a, a produção alimentar é o que tem mais impacto uhum. do, do ponto de vista de alterações climáticas. Eu acho que se nós consumidores pudéssemos colocar um foco era, efetivamente, na questão alimentar. O desperdício alimentar não tem mexido do ponto de vista uhum. de, de, de transformação em valor. Continuamos a falar de um terço não é? uhum. de, de, de tudo o que é produzido. E, portanto, o caminho que a SONAI tem feito nessa matéria é claramente um caminho de referência a nível mundial, já com prémios a nível mundial, que estão a procurar testar. Estão a perder dinheiro, estão a investir para, efetivamente, terem... Produtos eh, circulares, produtos mais sustentáveis nessa matéria, mas estão a aprender, estão nessa aprendizagem. Há anos que estão a trabalhar um bocadinho nessa matéria e, portanto, acho que interessa olhar para o exemplo de uma grande corporação, com todos os paradoxos que nós conhecemos, do ponto de vista de, de gestão, eh, para. Eh, o caminho é possível e o caminho pode ter potencial. Depois, em terceiro lugar e último, a minha avó, que faleceu há um mês, ela e o meu avô escreveram em vários objetos para eles tinham muito valor, porque é que nós temos que ficar com eles, não é? E, portanto, aquilo fez-nos olhar, nós, filhos e, e netos, porque é que porque é que não damos uma segunda vida a estes objetos? Portanto, eu acho que a atitude também passa por aí, pelo nosso individual, que é pá, olharmos para os nossos avós e procurarmos replicar também um bocadinho isso na nossa vida individual. E há quem... que há, se transpuseres isso para o mundo empresarial, Há muito, muita tentativa de muitas empresas de fazer exatamente isso, de tornar as coisas personalizadas uhum. e com mais valor, claro. para que sejam menos, mas sejam mais, mais valorizadas por, por, por quem as compra. Em relação ao desperdício alimentar, não resiste a, a falar na to go uhum. Uhum. onde podemos ir buscar coisas que dos restaurantes iriam deitar fora e, e das mercearias e e cada vez mais, Portanto, uhum. com, com isso reduzir também aquilo que. Poderia muito alimentar Posso dar um exemplo também? Vou aqui fingir que sou oradora. É. Porque, porque, porque eu estava a os ouvir e estava a me lembrar de uma coisa que uma amiga sugeriu há uns dois anos, que tem a ver com o Natal, não é? agora que estamos a é do Natal. E ela faz uma coisa muito divertida, que é, ela obriga toda a gente a fazer um re todos os anos. Portanto, na festa de Natal dos amigos, ela diz, ninguém pode comprar nada, tem que olhar para uma coisa que tenham em casa, que não usem entre seis meses a um ano, e escolher uma pessoa para oferecer. E tem sido muito engraçado porque nós já nos cruzámos, às vezes cruzamos, eu lembro que houve um ano que ofereci um relógio que ela usa sempre e eu nunca usava e de facto nós olhamos e pensamos porque é que este relógio estava parado em casa, não é? Sim, sim. Portanto, pronto, eu sim, é ótimo. decidi que agora também dava um exemplo só porque, bocada, só porque era ali uma… Estávamos a falar do Black Friday, nós vamos tentar fazer durante o Black Friday no movimento Bicorp uma campanha um bocadinho… Ao contrário, não Ao contrário. Não é? e, e o que vamos fazer na sexta-feira que temos o um encontro da comunidade Bicorp, e que e o que foi Vamos fazer, festa de Natal, mas tragam qualquer coisa que queiram partilhar com os outros. Exato, é, é, um, é um pouco... Pode ser aí, uma não? experiência, pode ser aquilo que, que fizeram, ou, ou que, que, o que são, ou o que aprenderam, não interessa. É mais o ser do que o ter, aquilo que falávamos no início, não é? Uhum. Uh, nós ficávamos aqui, pelo menos mais uma hora, a conversar, infelizmente não temos tempo, se calhar as pessoas também já não nos querem ouvir mais, uh, portanto, ficam aqui uh, alguns desafios, o desafio da transparência, o desafio da comunicação entre todos os atores desta peça que é para todos e cujo palco é de todos e que convém que continue a existir. Um, e ficam quatro exemplos, ou cinco exemplos no caso, sete porque o Vasco decidiu ao trabalho do sistema, <risos> uh, sete exemplos de coisas muito simples que todos nós podemos fazer em casa todos os dias que têm um custo-benefício uh, positivo para nós e que talvez nos ajudem neste caminho que deve ser de... Um, paulatino e, e de muita confiança e de muito compromisso, que é para ver se para o ano nós conseguimos estar todos aqui a dizer que já somos 10% ao invés de novo. Obrigada. Um, entretanto, vou-vos convidar a ver, eu creio que vai aparecer uh, na Câmara, o live sketch que o Carlos Martins tem estado a fazer sobre este nosso painel e que resume um bocadinho aquilo que são um, os principais pontos de que falámos aqui, porque é muito divertido estar a falar, mas o desenho dele é muito muito mais isso, se vocês o tivessem a ver uh, foi por isso que eu dei os meus exemplos porque na verdade eu queria ter um, um lugar ali no, naquele painel um, lembrar que amanhã continuamos com mais uma conversa ao vivo aqui nas redes sociais uh, da Lujá Merlin. obrigada